se sentar. Eu vou orar pelas crianças. I'm pray for the Bem, Pai, abençoa todas as crianças. Father, bless all the kids. Que eles... que eles possam, Senhor, ter uma classe tranquila e abençoada na tua presença. Glória, they would have a calm and blessed class in your presence. Para tua glória, for Senhor. Your glória, oh, Deus, abençoa os professores. God bless the teachers. E que eles tenham a unção do Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem ir para a sua, sua sala. Enquanto eles vão para a sua classe, eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Enquanto eles vão para a sua classe, eu gostaria de que você abrem suas Bíblias para Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronomy chapter 28. Amém? Amém. Vamos ler inicialmente o versículo 1. Let's read starting in verse 1. Todos encontraram? found it? Se você não encontrou e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 o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da e terra. E pass, God, day, que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Amém? Em Primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção neste versículo para a palavra a ah, guardar. Em outra tradução diz obedecer. First of all, I want to draw your attention to this word hearken and other translations it says to obey. Eu não sei para vocês, mas eu imagino que para todos nós é assim. É muito difícil obedecer. It's very difficult to obey. É difícil estar debaixo de ordens, não é verdade? It to be under commands, isn't it? Você já perguntou, já se perguntou por que é difícil obedecer? Você já perguntou por que é difícil obedecer? Quantos acham que é fácil obedecer levantar a mão? How many think it's easy to obey, Uma pessoa. Okay, one person. Então, de mais ou menos, vamos dizer assim, umas 30, 40 pessoas. So, let's say maybe out of about 30, people. Uma pessoa acha que é fácil obedecer. Então, as estatísticas mostram so, statistics show que não é fácil obedecer. that it is not easy to obey. Talvez você já se acostumou a obedecer. Perhaps you've used to obeying. O que é que você sente quando o seu chefe te dá uma ordem? que você não quer cumprir. What do you Alegria, na é verdade. Joy, right? Estão ligados o que eu estou perguntando? Are you Você fica alegre? Are you joyful? Quantos maridos aqui amam? Gostam quando a sua esposa manda você lavar a louça? How many husbands here like it when, when your wife oh, orders you to wash the dishes? Tem um, tem oh, um levantando a mão go. do outro ali atrás. There's someone raising someone else's hand there for them. Tem maridos que simplesmente eles decidem não obedecer porque ele acha que a mulher tá mandando nele. There are husbands who will not obey just because it's their wife giving them an order. I, eu sei que com as mulheres também é assim. se eu falasse assim, qual das mulheres amam, amam obedecer os seus maridos? I ask which of you Seu women marido. love, love your Talvez não levante a mão. But don't raise your hand, <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta para você, você por que é assim? Like você já pensou sobre isso? Eu não, eu não sei se você já pensou sobre isso. I don't know if you've thought about this. Porque às vezes nós simplesmente agimos, agimos e não perguntamos o porquê das coisas. Because sometimes we just act and act and don't ask why about something. Mas é interessante quando Deus criou o homem. But it's interesting that when God created man. O homem eu digo o homem e a mulher, você, mankind, man and woman. Deus deu uma ordem para o homem. Ele não é nenhuma ordem. Eu vou mudar essa palavra. Vou mudar palavra. Deus deu um, uma tarefa para o homem. God gave a duty, a task to the man. E eu diria que era mais homem. Um Porque uma realidade, o que, que, Deus, que, que Deus disse? Deus as coisas dessa terra Governe essa terra govern this earth. Tenha domínio sobre os animais have dominion over the animals. Ou seja, quando Deus criou o um homem e colocou o um homem nessa terra Deus colocou o um homem aqui para governar a terra God put man here to govern over the Então earth. Deus já criou o um homem com um instinto, com uma natureza de governo Então Deus criou o homem com um Instinct, a nature to govern e por isso to, to rule. é por exato por isso que nós temos dificuldades em obedecer porque nós fomos criados para governar para Because dominar to rule, to entretanto quando deus criou o homem so when God created man, o homem não tinha a natureza do pecado man did not have a sin nature. qual é o que é a natureza do pecado What is the nature of sin? vem com o conhecimento do bem e do mal Foi exatamente o que aconteceu Quando o diabo tentou Eva E disse para Eva Disse assim, olha não é como Deus está dizendo do que Deus não quer que você seja como Ele que tenha conhecimento do bem e do mal e é interessante que a mulher comeu o fruto and it's interesting, the woman ate the fruit. porque foi, diz a Bíblia ela foi enganada pela, pelo diabo the Bible says she was deceived by the devil. mas Adão comeu porque quis Adam ate because he wanted to. muito embora a mulher também comeu porque quis, mas Adão comeu consciente, e o que que isso fez com a gente, a partir daquele momento todos nós já nascemos com a natureza do pecado, forward, nature. o que, que é a natureza do pecado, nature? é que uma vez que nós conhecemos o bem e o mal, nós temos a tendência para fazer o que é errado. Então, não é natural fazer o que é certo. It's not natural for us to do what is right. Mas é natural fazer o que é errado. It's natural to do what is wrong. Os meus desejos são para fazer as coisas erradas. My are to do the wrong e de todos os seres humanos. And all human assim que, de fato, quando nós chegamos em um determinado ponto, que so, Deus Mandou... Moisés escrever a lei, God Moses to write the law. E Deus então ele fez algo muito interessante. So God did very Aqui é só um trecho do que Deus fez, mas eu vou usar esse trecho como uma ilustração. This Deus está falando com o povo dele. God is to his e Deus agora está mostrando o que é certo e o que é errado por escrito. Ele está mostrando o que é que acontece se você fizer o que é certo e o que é que acontece se você fizer o que é errado? Então, mas Deus ele preserva uma coisa muito interessante. God something, é, é o direito de escolher. Você tem direito de escolher o certo ou o errado. You have the right to choose right from wrong. Mas ele te mostra o que é certo. But he shows you what is right. E quando ele fala para o seu povo, And when he says to his people, a primeira coisa que Deus fala nesse this, versículo, o que é? Ele diz, e será que se você ouvir a voz do Senhor. And he says it shall be this way if you hear the voice of the Lord. De fato, é essa é, isso é uma coisa muito interessante porque muitas pessoas têm dificuldades. And in fact many people have difficulty qual é a dificuldade que as pessoas têm? De ouvir a voz de Deus. Ou melhor, de acreditar que é Deus que está falando. Muitos falam para nós. Dizem assim, mas como você pode dizer que é Deus que está falando? De fato, quando nós... Creemos em Deus, quando nós decidimos crer em Deus nós aprendemos a ouvir a voz de Deus é interessante, eu, eu tenho um versículo aqui em Números é um aqui em Numbers, no capítulo 12 de Números que os irmãos de Moisés estavam tendo uma dificuldade muito grande entre eles Miriam e Arão começaram Midian a discutir por que, que Deus falava com Moisés e não falava com eles? God to and to e eles, nessa discussão, Deus vem e fala com eles. E eu quero que você olhe nesse, nesse texto. Eu Abra sua Bíblia que em números esse, 12. Numbers, chapter 12. E é muito interessante esse texto. Esse texto é interessante. Porque aqui Deus faz uma revelação interessante. Revela interessante aqui. aqui em números, no capítulo 12, o versículo 4. De, depois que eles estavam já nessa discussão after they were already in this discussion, veja o que o Senhor fala Look what the Lord says. Deus fala com Moisés, Deus fala com Arão e com Miriam que eram os irmãos de Moisés God speaks to Moses and to Aaron and Miriam. aqui diz assim logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam vós três, saí a tenda da congregação e saíram eles três And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, Come out you three unto the tabernacle of the congregation, and they three came out. E no versículo 5 diz então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs a porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Verse 5 says and the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam and they both came forth. Agora olha e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. And he said, Hear now my words, if there be a among you. I the Lord will make myself known unto him Nessa história eu quero que você preste atenção nisso. Story, Nós this. podemos aprender algo muito interessante. We can learn something very interesting. É a primeira coisa que Deus ainda fala. Says, a segunda coisa é que quando Deus quer falar, or, sorry, ele speaks. A, a segunda coisa é que quando Deus quer falar. Ele tem suas maneiras de falar. way of ele fala através de um profeta. O que, que significa isso? As pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala com o Espírito desta pessoa. Holy E essa e essa pessoa ela fala aquilo que Deus está mandando ela dizer. Esse é o papel do profeta. That is the role of a prophet. Vocês hoje estão sentados aqui. You are seated here today, e o Espírito Santo está aqui. And the Holy Spirit is here, e o Espírito Santo vai falando com cada um. Às vezes o Espírito Santo fala com uma pessoa uma coisa diferente. Às vezes o Espírito Santo fala com uma pessoa uma coisa diferente. Já com o outro fala outra coisa. Ele vai ter coisa tocando nas suas necessidades específicas, ele vai alimentando a sua alma, ele vai transformando os seus conceitos para aquilo que ele quer. For that, that he wants to. Muitas vezes eu estou ministrando uma mensagem, e de repente o Espírito de Deus fala com você dentro da mensagem message, algo diferente do que está na mensagem, e isso não está no meu controle. Às control. vezes eu estou falando algo daqui, here, e eu já muitas pessoas já chegaram e falaram para mim: Pastor, você. Sabe alguma coisa da minha vida? Pastor, you know about Porque você está falando sobre a minha vida. About my life. Outros ficam com raiva da esposa. E dizem assim, a minha esposa já foi contar para o pastor and tudo. Said, oh, my wife told the pastor e, e ela não contou nada. Really e nem eu sei. O que está acontecendo. Going on. Mas é algo entre você e o Espírito de Deus. Que usa a boca de outra pessoa. Ele pode, Ele pode usar a boca de uma criança. E existe outra maneira também que Deus fala nesse versículo, está revelado. Depois do profeta. After the prophet, Deus pode falar também a essa pessoa, a outra a um alguém em sonhos. Nós temos aqui o caso de Salomão. A Bíblia diz que depois que Salomão terminou a construção do templo, of temple, ele ofereceu holocaustos ao Senhor. E naquela noite, diz a Bíblia, night, says, o Senhor apareceu a Salomão. Solomon, e Deus disse para a ele assim. And God said to him, Pede o que você quiser. Ask what you desire, what you will. E ele ele não pediu a vida dos seus inimigos. Ele não pediu para ter dinheiro. Ele pediu somente uma coisa. Ele disse: Eu quero que tu me, dês sabedoria disse, que tu me dê sabedoria para governar este povo. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Porque você não me pediu nem riqueza e nem a vida dos teus inimigos. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar. You wisdom, e na, não haverá ninguém mais sábio do que tu e eu vou te dar também riquezas e também vou te, e vou te dar a vida dos seus inimigos é interessante que isso se cumpriu na vida Mas de Salomão, é Salomão. In life. em todo o seu reino in his whole kingdom, não houve guerras there was no war. porque todos queriam ter paz com Salomão all to be at peace with porque ele se tornou a nação o povo mais poderoso na face he da he the most and on the face da terra então o que eu quero que você entenda so what I want you to existe um outro texto na Bíblia que fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. That says the same yesterday, today, and forever. E é outro texto diz que Deus não muda and another verse says God doesn't change. ou seja, Deus é o mesmo desde essa época da Bíblia desde antes desde a eternidade Ele continua sendo Deus hoje he continues to be God e Ele today. continua falando he continues speaking. Ele fala com você he talks to you. Ele fala comigo talks to Ele me. fala com uma nação he talks to a nation. Ele fala com quem Ele quiser falar he talks to whomever he wants to speak. É exatamente o que Ele está dizendo para os irmãos de Moisés mas havia uma maneira especial que ele falava com Moisés. Aqui no texto que nós lemos, no versículo 7 de Números 12, ele diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o versículo, 8 diz, boca a boca falo com ele. Verse eight he says with him will i speak mouth to mouth Claramente Não falo por enigmas Pois ele vê a semelhança do Senhor. And the similitude of the Lord shall he Ou seja, ele vê exatamente o que o Senhor vê words, exactly Então veja bem, que, que relacionamento interessante relationship E o que eu quero que você entenda, tudo isso estou dizendo, é que Deus em Deuteronômio 28. He goes to his people. E ele diz: se você ouvir a voz do Senhor Deus. And he teu says, Deus. if you hear the voice, if you hearken unto the voice of the Lord your God, Sabe qual é o tema, o título da nossa mensagem nessa noite? É a obediência que atrai a bênção de Deus. It's obedience that attracts the blessing of God. Lembra que eu estava falando sobre governo? I was about Lembra que eu disse que nós fomos criados para governar? That we were to rule. E o conhecimento do bem e do mal and trouxe the, uma mal uma consequência para nós? Que a consequência é a natureza do pecado? And the consequences, the nature of sin. que nós temos uma tendência natural para fazer as coisas erradas? That we have this natural Pois é, Deus agora traz uma proposta. Well, God a ele diz, se você ouvir a voz de Deus. He says, If you hear the voice of God, e não para por aí. And it end there, por que Deus não para por aí? Why doesn't God stop there? E ele diz... Primeira coisa, ouvir a voz de Deus. The first thing, hearken unto the voice of God. E depois, Deuteronômio 28. Deuteronômio... Abre sua Bíblia de novo aí no versículo 1. Open your Bible again to Deuteronomy 28 verse Qual a segunda coisa? What is the second thing? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Being careful to observe and to do all his Olha só que coisa interessante. How Ter conhecimento. To have knowledge, understanding. Não é tudo na vida. Is not Na verdade. Suponha que você saiba que do lado de fora vai passar um tornado daqui meia hora. Suppose out there tornado Que você tem que fazer? Vamos lá. Os experts em tornados aí, por favor. Tornado experts, let's go. Hã? Procurar um abrigo. Seek shelter. Aí eu digo para você. So then I say to you. O fato de você saber que vai passar um tornado lá fora. The fact that you know a tornado is gonna pass outside, mas você fica no caminho do tornado. But you stay in the path of the tornado. Só o fato de você saber. Just the fact that you know, vai salvar você? Is that gonna save you? Não. No. Exatamente isso, isso que é muito importante que Exactly nós... what is so important que nós entendamos that we understand certas coisas na nossa vida. In our lives. Muitos aqui têm filhos. Quantos têm filhos adolescentes? já passaram da ou que já passaram da adolescência. Os pais que têm filhos que já são adolescentes ou que são maiores sabem do que The eu vou se assim, meu filho ou minha filha você tem que estudar. You say, son or daughter, you have to study. Aí ele diz, aí você, você, tem que fazer o seu dever. You have to do your homework. Qual é a resposta, vocês que são pais? What is their you who ah. are Eu sei. I know. Mas ele faz? But do they do it? Não. No. No outro dia de novo. The next day again. Você tem que fazer. You have to do it. Eu sei. I know. Aí a nota vai abaixando. And then the grade just goes down, Julie. Mas você não fez. But you didn't do it. Eu sei. I know. Você tem que andar rápido senão nós vamos chegar atrasado. Eu sei. We have to go quickly or we're going to be late. I know. <laughs> É assim ou é diferente na sua casa? Is it like that or is it any different in your house? É exatamente igual. É exatamente igual. É exatamente that way. É. Por isso. Agora eu quero, que eu quero que você entenda algo muito importante. Às vezes nós reclamamos dos nossos filhos. We about our mas nós também fomos iguais a eles. But we were also just like them. E o pior, And the worst part, às vezes nós ainda somos como eles. We are still like them. Você já parou e já perguntou para alguém, ou já falou para alguém assim. Have you ever and said to someone, você precisa de Jesus. You need Jesus. Mas eu tenho Jesus. But, and they say, I have Jesus. Não, mas não é assim que eu estou falando. But no, but that's not what I mean. Mas quem é você para me julgar? Who are you to judge me? <risos> Quais são as evidências que, os, que o seu filho não está fazendo os deveres escolares that your son or daughter not doing their homework. As notas baixas that a, não É verdade their grades are low. Isn't that true? É uma das evidências That's one of the proof. Agora eu quero que você entenda que com Deus não é diferente. Não é porque você sabe que existe um Deus. Não é porque você sabe que houve um Jesus na história. Não é porque você diz que está com Deus. Que Deus está com você. Por quê? Por quê? Porque existe evidências. There are e nesse texto estão as evidências. Porque Deus vem com uma proposta. Se você imagina, você chega pro seu filho adolescente. Adolescent child, diz meu filho. My child, se você fizer as suas tarefas. You homework, em dia. On time, eu vou te dar uma recompensa. E o que é a recompensa, what pai? E aí você escolhe uma coisa. And then e se você fizer sempre, And if you do it, todo mês eu vou te dar essa recompensa. Every month I'm give you this todo ano eu vou te dar essa recompensa. Every year I'll give you this eu vou falar do meu filho. I talk about my son. Eu me lembro, meu filho era bem pequeno I remember my son was very small. talvez ele tivesse o que uns quatro anos de idade Maybe cinco he was, não sei I don't know, or years old. não mais um pouquinho talvez sete anos Maybe creio. He was years old. e ele estava muito mal na escola he was doing really in e eu disse filho eu vou fazer o seguinte I said, son, I'm do the se você melhorar as suas notas If your get better, e você passar de ano, né? No Brasil era assim. And you passed the year in Brazil it was like that? Eu vou eu vou te dar uma bicicleta. I'm gonna give you a bicycle. E ele se esforçou. And he pushed himself. E ele melhorou as suas notas. And he got better grades. Ele passou. And he passed. E então eu disse: "Amanhã é o dia que nós vamos comprar a bicicleta". And I said, "Tomorrow's the day we're gonna buy your tricycle, I mean your bicycle. Ele sempre gostava de levantar tarde, And he always liked to get up late, but mas naquele dia, mais ou menos umas 5 5:30 da manhã, day, about the morning, ele chegou no meu quarto. Ele chegou no meu quarto. Ele chegou no meu pé. Ele puxou a minha perna. Ele o olho assim. Aí eu abri os olhos e Disse: "Que foi, filho?" Essa, "What is "Estou pronto." I'm ready. <risos> Eu disse, calma, meu filho, a loja não está nem aberta disse, essa aí, hora. Filho, aberta. Mas o que foi Mas o que foi isso? Isso foi gerou isso? Uma, expectativa uma expectativa no seu coração. Ele não precisou ficar pedindo, pai eu, disse, pai, eu quero a bicicleta. Pai, olha, eu quero a bicicleta. Eu quero a bicicleta. Não. não, ele não precisou ficar me lembrando disso. Ele, me Mas, no me disso. Certo, Mas no dia ele certo, ele chegou e disse, estou pronto. Ele Said, I'm ready. Ele está rindo. Ele <risos> que, que eu estou contando isso? Porque Deus Ele conhece Ele gente God knows us. Lembra que eu disse que às vezes a gente continua agindo Como filhos, Ele diante de Deus está rindo. Ele está um, adolescent children before God. Nós temos a palavra de Deus, mas não lemos a palavra. Nós podemos servir a Deus, mas às vezes nós ficamos com, sei lá, com preguiça. God, às vezes nós sabemos o que é certo, mas não fazemos o que é certo. Right, do right. E nós às vezes não queremos. Mas Deus diz aqui que se você Ouvir a voz de Deus. Se você obedecer, se você guardar os mandamentos, de Deus, se você obedecer, você os mandamentos de Deus, aí ele promete uma recompensa. Ele promete uma recompensa. Eu poderia dizer assim: Deus não precisava fazer isso. Eu poderia dizer assim: Deus não precisava fazer isso. Mas ele quem decidiu. Mas ele é quem decidiu. Isso é por que isso é importante? Por que? Isso é importante? Nós não precisamos ficar. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Because Porque a Bíblia diz. Bible Qual é, quais são as recompensas? Você está comigo aí? Are you with me here? A recompensa, a primeira coisa, está no versículo 1 ainda. first the first reward Deus diz. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da Terra. It says that the Lord thy God will set you on high above all nations of the earth. Não é, não adianta você querer se exaltar. There's no point in you wanting to exalt yourself. Não adianta você querer ser famoso. You can't want to be famous. Não, não, adianta. No point. não adianta. você querer ter muito dinheiro. There's no point Correr atrás. Running after it. Ficar louco. Going crazy. Porque não precisa. Because you don't need to tudo que você precisa the that é obedecer a voz de Deus obey God's voice. mas pastor, eu não consigo nem ouvir a voz de Deus a Bíblia diz, diz que antigamente Deus falou pelos profetas mas hoje ele nos fala através do seu filho Jesus para que Christ. voz melhor do que a de Jesus como que eu sei pastor, sobre Jesus pastor, como eu tudo na nossa vida aponta para Jesus. Jesus. O nosso calendário aponta para Jesus. Jesus. Porque conta a idade de Jesus. Because it speaks of Jesus' age. É uma é verdade. Isn't that true? Tem tantas coisas que apontam para Jesus. Jesus. E nós Precisamos entender isso. We have to understand these things. É Ele quem nos exalta. He is the one who Você não precisa se preocupar em se exaltar. You don't have to worry in Poucos dias, um homem, um piloto lá na Alemanha, matou todos os, os tripulantes do seu avião. Um jovem. Cheio de vida. Full of life. Bonito. Handsome. Mas sabe qual foi a declaração que ele deu no seu trabalho? But you know the he made at his job. Em outros lugares em outros Um dia o mundo todo me conhecerá. Said, One day the whole world shall know me. Eles saberão quem eu sou. Qual era o desejo que estava no seu coração? What was the desire that was Desejo de ser famoso. The desire to be famous. Desejo de ser exaltado. be exalted. Isso não leva você para nada. That will lead you nowhere. De que adianta você ter riqueza, fama e tudo que você acha que sempre quis? isso? Money and fame and everything you ever wanted. e não ter a paz no seu coração and have peace in your heart. a paz que Deus dá vale mais do que qualquer coisa, e coisa. E só Ele pode dar, Ele pode dar. Mas, olha, que mas olha, eu quero que você veja as recompensas olha o versículo 2 e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão e <risos> Todas estas bênçãos. Aí ele começa a relacionar. All these blessings and then he begins to list them. Elas virão. E não é você que vai. They will come after you. You won't go after them. Você entende isso? You understand this? É a bênção que tem que ir atrás de você, não é você que tem que ir atrás da você. The blessing that has to go after you, not you that have to go after the blessing. Como? How does that work? Nós temos que negar a nossa natureza pecada. We Mas como assim, pastor? How, pastor? Obedecer a voz de Deus. Obey God's voice. Jesus disse assim: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. said if you would come after me you must deny yourself. Aí ele diz que as bênçãos virão e te alcançarão quando. And he says the blessings will come and will overtake you when. Qual é a resposta? What's the answer? Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então eu poderia dizer ah, eu poderia dizer, so then I could say, se você quer ser abençoado, that blessed, busque a Deus, seek God, mas eu não vou dizer but isso. I'm not say that. Sabe por quê? You know why? Porque você não pode buscar a Deus somente para ser abençoado. Não vai funcionar. It's not gonna work. É o que muita gente faz. Many people do. Eu vou ver agora se Deus vai realmente me abençoar. Now I'm gonna see if God is really For, gonna bless me. Vou orar uma semana de joelho ou plantando bananeira. I'm to pray a whole week on my knees or upside down oh doing a handstand. Bad. Yes. Yeah. It's come up before. E então. aí o que é que vai acontecer? And then what's gonna happen? Nada. Nothing. Por quê? Por quê? Porque você estava buscando a Deus com segundas intenções. Não é assim. It work that way. Lembra que o versículo que eu li... Para o casal que estava apresentando o seu filho. Remember the verse I read for to the couple that was presenting their child. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. You shall love the Lord your God. De todo o teu coração. With all your heart. De toda a tua alma. With all your soul. sabe de uma coisa? You know something. O nosso relacionamento com Deus. Our relationship with God. Tem que ser igual aquele voto que nós fazemos no dia do casamento. Has to be just like that vow we make on the day of marriage. Lembra do votos que são casados? Remember the vow, you who are married? Prometo I promise na Marte, to love you na alegria through joy ou na tristeza in sadness or na in, riqueza, sadness, in riches, ou na pobreza or in poverty, na saúde health, ou na enfermidade or sickness. É, ou não é assim o voto. Ou, já não mais fazendo assim, né? Right something like that. Já muita gente já não faz mais assim. Many people don't do that anymore. Mas precisa. But you need to Olha só que interessante, você tem que amar a Deus have to love God na riqueza ou na pobreza, or in na saúde ou na enfermidade, in or in na alegria ou na tristeza. In joy or in sadness. Porque tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, eu acho muito interessante. A verse in the Bible that I really like. Eu não vou ler agora. I'm not read it mas now, vou citar. But I'll cite it. Que diz assim: that says, Eu deixei você passar necessidade no deserto. I've let you go needs, in the para provar. Para saber se você tá, realmente me ama. Para saber se você realmente me ama. Para que você saiba que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que a palavra que procede da boca de Deus? Word that você já viu como Deus criou a terra? O que, que a Bíblia diz? What does the Bible say? Como é que é? How does it go? E disse De Deus and God said, Haja. e Deus disse, Aja, e houve. Let there be, and there was. A Bíblia diz que todas as coisas existem pela palavra do seu poder. The Bible says that all things exist by the power of His word. Se Deus quiser, Ele pode dar uma ordem sobre a sua vida. God wants He can give a command over your life. Transformar sua vida transform completamente. Your life porque ele é o mesmo desde antes da criação do mundo é até from before the creation of the world even today. E aqui diz: here it says. Se você ouvir a voz do Senhor, bendito serás na cidade bendito serás também no campo. Blessed shall thou be in the city and blessed thou be in the field. Ou seja, quando a bênção corre atrás de você. Ela other words, when the blessing goes after you, ela acha o teu endereço. It finds your address. Mesmo que seja na fazenda, lá no campo, nos Estados Unidos, in the United States, no Brasil, in Brazil, no Iraque, na in, Síria, in Iraq, in Syria, no Japão, in Japan, a bênção acha o teu endereço. The blessing finds your address. Bendito serás. O bendito será o fruto do teu ventre. Blessed shall be the fruit of thy body. Qual é o fruto do nosso ventre? What is the fruit of our body? Os nossos filhos. Our children. Eles serão benditos do Senhor. They shall be blessed of the Lord. Isso não é maravilha, irmãos? Não é irmão? Isn't that marvelous, Nunca aceite que um dos seus filhos não seja bendito. Never accept one of your children to not be blessed. Tem pai que diz assim, esse menino é uma miséria mesmo. There are parents who say, oh, this child of mine is really just miserable. Ah se vir esse pensamento ou essa coisa, você se arrependa. If that thought comes to you just levante repent, a cabeça. Raise your head. E diga meu filho é uma bênção. say my son is a blessing. Por quê? Why? Porque a palavra do Senhor diz. Because the word of the Lord says. Mas você tem que obedecer a voz do Senhor. You Não adianta nada dizer que o filho é a bênção, você a a é a bênção se você não obedece a Deus. There's no mais que você, é abençoado. O que mais você é abençoado. Aqui diz assim, olha. Bendito o fruto, do teu vento, Bendito o fruto da tua terra. the fruit of thy body and the fruit of the ground. Fruto dos teus animais. As crias das tuas vacas. Olha que coisa interessante Look how interesting. Bendito o teu cesto, a tua marçadeira. And the flocks of your sheep. be your basket the store. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. shall be comest in and shall be out. O Senhor entregará feridos de, de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo Diga comigo assim, tudo, Say with me, everything que puseres a tua mão. O Lord shall maravilha. command blessing upon you in your storehouses and in all that you set your hand unto. Não adianta colocar a mão no carro do vizinho, tá? There's no point in placing your hand on your neighbor's car. <risos> você vai abençoar o vizinho. You're gonna bless your neighbor. Nem roubar a bicicleta do outro. Don't steal another person's bicycle either. O que é muito importante é que você entenda que isso está falando do seu trabalho. This is talking about your labor. Trabalho, viu? Work. Ai, pastor, meu trabalho. Oh, pastor, Você quer ser abençoado sem trabalhar. Blessed, quem não trabalha que também não coma. Says, work, <risos> aquele que não trabalha antes é, trabalhe Aquele que roubava, não roube mais antes, trabalhe com as próprias mãos. Para que possa ajudar o que tem necessidade. Ok? Então é muito importante a gente entender esses termos. Então, é importante que esses termos. E existem muitas outras coisas aqui. Mas eu poderia citar. Mas o que eu quero que você entenda é que todas essas bênçãos Is these blessings é somente para aqueles que obedecem a Deus. Is for those who obey God. Ai, pastor, oh, pastor. agora você me desanimou, né? I'm discouraged. Por quê? Why? Porque eu não consigo ouvir a Deus. I can't hear God. Eu vou te dar, então, uma tarefa. Abre a task. Abra sua Bíblia em Jeremias. Open your Bible to Jeremiah, capítulo, 29. capítulo 29. Achou? Muito bem. Did you find it? Não ainda? encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. Quem não encontrou, espera um pouco, pastor. Se não encontrou, diga fique pastor. Jeremias 29. Jeremiah 29. Versículo 13. O que, que diz esse versículo? What does this verse say? Versículo 12, versículo 13. e 13. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos invocareis. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de, com todo o vosso coração. Então, o primeiro versículo, o versículo 12, diz o quê? Então, the first verse, verse 12, says what? então vireis a mim. É isso que diz. E orareis a mim. me. Não diz isso? Not what it says. Então como você faz para ouvir a voz de Deus? So how do you hear God's voice? Ore. Pray. E aí ele diz no próximo versículo. And then he says in the next verse. Então me invocarão. And then you shall seek me. É isso? Vocês vão me buscar. Seek me and you Vocês shall search vão for me, me encontrar. And you will find me. Mas quando? But when? Quando buscar de todo o coração. When you for me with all your heart. Não é por interesse. It's not for... ah, out of just out of Não é por interesse de, de ganhar dinheiro. Não é por interesse de. Sei lá, qualquer outra, Ou um de, sei, qualquer outra coisa. Mas é por amar a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ouvir a voz de Deus. the first thing you have to do to hear God's voice: É orar. É buscar com todo o coração. É buscar Him com todo o coração. Ele vai ouvir você. Ele vai responder a tua oração. Jeremias 33. Jeremias 33 versículo 3. que diz lá? O que diz lá? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Call unto me Como Deus vai falar com você? Lembra que eu falei. How will God speak to you? Remember I said it. Deus vai falar com você. God is going to speak to you. Talvez através de uma mensagem pregada. Talvez usando alguém. Um profeta. Talvez Deus vai te dar um sonho, uma visão, uma revelação, e você vai entender que é Deus. E por último, pela palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você quer que Deus fale com você, lê a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. The Bible is God's word. O Espírito Santo vai te guiar, vai te fazer entender. The you and understand. Se você não entende a Bíblia, Pergunte a alguém que entende. Não tenha vergonha. Don't be embarrassed. Chega e diz eu preciso, chega para mim, e diz pastor, eu preciso de alguém que me ajude a entender a Bíblia. I Eu vou te ajudar, eu vou pedir alguém da igreja que te ajude. Either I will help you or find someone in the church that can help you. E assim sabe o que vai acontecer. And that way you know what will happen. Você vai conhecer os mandamentos de Deus. You will know God's commandments. Você e aí você terá você se você decidir, você vai obedecer. You to, you e a sua vida será transformada. Isso é uma promessa de Deus. Deus não falha nas suas promessas. Basta que você creia. Eu não estou falando para você algo que eu nunca experimentei. Mas é algo que eu experimento todos os dias. Todos os dias. Quando eu preciso de algo, Deus... When I need something, Lá estou eu nos pés do Senhor there am I at the feet of the Lord. Mas eu não estou nem precisando de nada But I don't even need Eu estou dizendo, Deus, fala comigo Eu preciso ouvir a tua voz I need to hear your voice. Eu quero sentir a tua presença I want to feel your Eu quero fazer o que tu queres que eu faça Você está disposto a fazer o que Deus quer? Are you to do what God wants you to? Vamos ficar em pé Vamos ficar em pé